Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje estamos para mais uma entrevista com o Dr. Cláudio Veiga Lopes. Ele que é o médico do Instituto de Olhos de Mafra, conceituadíssimo, e hoje temos o prazer de recebê-lo para falar de um tema muito importante, muito perguntado, que é a catarata. O que é esse monstro? Né? O que é essa doença? É uma doença? O que é a catarata? Hoje a gente vai saber. Dr. Cláudio, seja muito bem-vindo. Obrigado, obrigado pelo convite. É sempre bom falar de um tema que é muito é, gerador de dúvidas, né, como a, esse tema catarata. Doutor, quando as pessoas chegam no seu consultório lá com né, o possível diagnóstico de catarata, achando que tem essa doença, qual é a primeira pergunta que geralmente se faz para um especialista? A, a dúvida principal, eu acho que é em relação ao que vencer a catarata, né, as pessoas às vezes trazem... A, Uh, algumas questões, alguns sintomas que eles entendem que é catarata e isso é gerado, essa confusão é gerada principalmente porque é, não se tem muito a noção de onde está o problema, o que é a catarata e por isso é bom mostrar no modelo do olho é, e mostrar a parte interna desse olho porque é aqui na parte interna que a gente tem a lente que é chamada cristalino, por ser uma lente transparente uma lente que todo mundo nasce com ela e o que acontece é que com o passar do tempo, principalmente com o passar do tempo, essa lente vai perdendo a transparência então você imagina que uma lente que era transparente e começa a se tornar mais opacificada ah, isso vai trazer uma baixa divisão progressiva e, e claro, existem tipos diferentes de catarata, existem aquelas cataratas que a pessoa é, pode desenvolver por um trauma ou por uso de medicação, existe inclusive é, a catarata congênita, que é quando o bebê já nasce com essa, esse cristalino pacificado. Mas o que a gente vai tratar aqui, no geral, seriam as cataratas é, senis, ou seja, aquela catarata que surge com o passar dos anos, depois já na terceira idade. É, então, é, a questão principal é. Catarata é o embaçamento natural da lente do nosso olho. Doutor, uma pergunta, e aí eu quero eu sair um pouquinho do, do, do, da catarata, mas talvez para ilustrar a minha próxima pergunta. Durante muitos anos, a gente se ouviu na TV, nos jornais, os especialistas falando do câncer de mama, que a mulher deveria fazer o toque e, quando sentisse algo diferente, procurar o médico. Descobriu-se que quando o câncer... Já, já virou caroço ele já está muito avançado já às vezes causos muito grave na catarata existe alguns é, sintomas que o médico vai identificar numa consulta é, ou a pessoa tem que. a prevenção nesse caso não esperar chegar a ter esses sintomas tem como você evitar alimentação procedimento consulta ao especialista para que você possa evitar isso não chegue quando já Ó, oh, não tem mais o que fazer, tem que ir para faca, tem que arrancar o olho fora, o que é. que tem? É, então a primeira questão é os sintomas, né? Ah, geralmente o paciente nos procura já imaginando que é troca de óculos. Olha, não estou enxergando bem, à noite a minha visão não é a mesma. É, isso, se for realmente a catarata, ele é gerado por uma progressão desse embaçamento do cristalino que primeiro vai se manifestar com a dificuldade em ambientes com menos luz ou com muita luz, a questão da luminosidade interfere na, na qualidade visual e isso é percebido pelo paciente como uma dificuldade para enxergar, ele não consegue dar muito bem a clareza de que, de que é grau ou não, né? mas ele vai, nos procura com essa queixa, baixa divisão no geral. E aí a gente vai entendendo se essa baixa divisão realmente é, por causa do embaçamento cristalino, se tem outro fator é, envolvido. E aí você comenta sobre a prevenção, né? É, Existem, claro, é, formas de você adiar o surgimento da catarata. E essas, esses métodos seriam os mesmos que a gente utiliza para manter a saúde em geral do nosso corpo. Ah, então você ter uma alimentação rica em vitaminas, você evitar uma exposição direta ao sol sem uma proteção, no caso um óculos, um, um chapéu, um boné, coisas que protejam dessa incidência solar. Então todos os fatores que levam a envelhecimento dos nossos tecidos, do nosso corpo, vai levar também a um surgimento dessa catarata. É, e aí a gente já pensa num sentido de prevenção no, na, na, na questão de fazer uma avaliação antes de ter sintomas. E aí é o mais importante. Por isso que a gente aconselha que pessoas, principalmente pessoas que já estão numa terceira idade, já passam dos 60 anos, que tenham uma maior frequência de avaliação com o oftalmologista, mesmo antes de ter sintomas. Mesmo antes de achar que está enxergando um pouco pior à noite, que é uma das características da, da catarata, que você olha para uma luz e essa luz é lá um pouco espalhada. É, mesmo antes disso, você já deve fazer uma avaliação é, preventiva, né? ou seja, numa prevenção de detecção precoce. Você encontrar o problema no início, é muito mais fácil de se resolver, como tudo na medicina. Doutor, eu particularmente gosto de usar óculos, quando era jovem não via hora de usar um óculos, achava elegante tal, enfim. Muitas pessoas não gostam de usar óculos, e aí quando vai para fazer a cirurgia de catarata, acredita que fez a cirurgia, não vai precisar usar óculos. Isso ah. é um mito, é uma verdade? Como que o senhor avalia essa questão? É. É, primeiro, a questão do gostaram de óculos, realmente a gente percebe, assim, e, existe um grupo de pessoas, é, pacientes, no caso, que nos procuram, que eles já estão tão acostumados, né, porque já usaram desde a infância, geralmente, e não, provavelmente porque não sofreram muito é, bullying, né, em relação a isso, que era mais comum em tempos atrás, hoje já não, não se vê tanto. É, essas pessoas gostam do óculos, né? isso não é, não é uma coisa ruim. Mas a grande maioria das pessoas que não usaram óculos na infância, que tiveram uma, sempre uma boa visão e começam a necessitar de óculos com o passar dos anos, elas realmente elas já procuram, olha, eu quero aproveitar uma cirurgia e eu quero me, me ver livre dessa questão de óculos, eu não quero depender de um óculos para viver. Então, sim, a resposta é, com uma cirurgia de catarata, hoje, as tecnologias que nós temos, a gente consegue reduzir muito a necessidade do óculos e muitas vezes a pessoa não ser mais dependente de óculos com uma cirurgia de catarata. Mas é bem importante que isso seja é, discutido antes da cirurgia com o seu médico oftalmologista, com um cirurgião de catarata. Porque o simples fato de você e isso é uma grande questão que é trazida no consultório, o fato de você retirar essa lente que está embaçada e colocar uma lente artificial dentro do olho, ela não, por si só não vai tirar a necessidade de correção de óculos. Ela vai trazer transparência, você trocou uma lente do cristalino embaçado por uma lente artificial transparente, então você vai trazer transparência, colocando óculos, a tendência é que melhora a visão. Mas se você quer não necessitar de óculos, hoje existe tecnologia para isso, depende de cada caso, obviamente não é uma coisa que vai vai ser para todos os pacientes da mesma forma, mas existem lentes hoje é, que conseguem trazer uma qualidade visual é, ao ponto de não necessitar de uso de óculos após a cirurgia, mas, mais uma vez, muito bem individualizado, muito bem conversado, debatido sobre as possibilidades para cada caso. Dr. Cláudio, quando as pessoas chegam lá né, com a dúvida, se estou com catarata ou não, é, no consultório, ali no, naquele bate-papo entre o profissional e o paciente, é possível ser de lá com o diagnóstico se realmente é catarata ou se não é, ou precisa de algum exame, algum procedimento além da consulta para diagnosticar pelo sim ou pelo não se é catarata? Sim, a consulta oftalmológica, ela segue um padrão, um, um exame que é, vai ser analisada a qualidade de visão, vai ser é, feito um exame de grau, né, para ver se o óculos poderia resolver o problema, e caso a gente perceba que exista, existe alteração além da, da, do exame degrau, a gente dá continuidade com a dilatação da pupila para poder perceber melhor se existe realmente um embaçamento desse cristalino e se, se tiver uma indicação, a gente vai partir para exames complementares pensando já na cirurgia. E isso tudo pode ser feito no mesmo momento, no mesmo dia da, do, da consulta, ou pode ser agendado, conforme às vezes a pessoa prefere ter a presença do acompanhante, a gente pode agendar um dia especial para isso, mas no consultório você já tem todas as informações hoje com a tecnologia e com o exame padronizado da oftalmologia você já sai, tanto com o diagnóstico quanto a possibilidade, se for é, pensar em tratamento cirúrgico do caso, já sai com isso é, definido, né? Doutor, quando diagnosticado, partiu para a cirurgia, né, como que a gente, como eu já falei para o senhor ali, no Instituto de Olhos tem uma tecnologia avançada, como isso ajuda o paciente no pós-operatório, né, como que é a, a cirurgia de catarata? É, a cirurgia de catarata, ela evoluiu muito nos últimos anos. Você tem, então, alguns pacientes ainda têm a impressão daquela cirurgia que, de repente, a, a avó realizou algumas décadas atrás, é, que era uma, uma coisa bem mais é, rudimentar, até dá para se dizer, que era retirada desse cristalino de uma forma um pouco mais agressiva, com um corte na esclera, naquela parte do branco do olho, para poder retirar esse cristalino inteiro. Hoje, a forma como é feita a cirurgia de catarata evoluiu muito, justamente por causa da tecnologia e do treinamento dos cirurgiões. Então, você consegue é, aliar hoje a tecnologia para ter um resultado e aí aquilo que a gente estava falando, não só de transparência, né, você tem um embaçamento que vai ser tratado pela, pela troca dessa lente interna, mas também você consegue uh, corrigir alguns tipos de grau, você consegue dar uma qualidade visual em distâncias diferentes para cada paciente, claro, dependendo se é o caso, né, se o paciente tem um olho que permita esse trabalho é, de fazer uma visão mais independente de óculos, a gente consegue... É, através da tecnologia. Então o que, que a, te a tecnologia agregou? É, agregou a segurança ao procedimento, então hoje a gente tem um procedimento mais seguro, é uma cirurgia e como toda cirurgia você tem que pensar sempre nesses quesitos de segurança é, cuidados né e a tecnologia agregou muito nisso e resultados além da transparência que seria aquele resultado de maior é, possibilidade de ficar menos dependente de óculos ou até sem o uso de óculos após a cirurgia. Sempre lembrando que isso é importante que se uh, converse, se discuta com o médico, com o cirurgião antes, né? Sobre o que, que, quais são as expectativas que você tem em relação à cirurgia e ver se essa tecnologia pode te auxiliar a chegar nesse resultado que é o esperado pelo paciente. Doutor, você fala muito, um, né, um chavão aí que todo mundo usa, que os olhos são as janelas é da alma, alma né? Para cuidar dessas janelas, qual que é a sua recomendação de procurar o médico? Qual que é a, o período, que idade que deve começar essa consulta? Qual que é a regularidade nesse quesito? Bom, a gente tem que é, lembrar então que existem várias fases da nossa vida. E cada fase da vida vai ter um, uma questão maior em relação aos olhos que a gente tem que cuidar. É, obviamente na criança né a gente tem toda aquela aquele acompanhamento de uma fase onde a visão está sendo desenvolvida então uma primeira avaliação geralmente já é feita né com o teste do olhinho isso já na maternidade é, e cada caso vai depender também se existe uma doença por trás existe algum problema ou é simplesmente uma revisão mas vamos imaginar assim revisões periódicas né uma criança deve pelo menos entre três anos para quatro anos, ao menos, nessa fase, fazer uma primeira avaliação. É, após isso, uma fase escolar, é, é interessante que a escola faça triagens, é importante que os pais saibam se a escola está fazendo triagem da acuidade visual, que aquele teste de visão com uma tabelinha na frente, isso já já ajuda né, Já já a detectar problemas. É, e claro, é, quando se percebe qualquer queixa, visual não se deve deixar, então independente do, do período, né, quando surgirem queixas deve ser feita uma consulta. Mas a partir disso, né, a, a gente começa surgimentos de grau, geralmente na adolescência, adulto jovem, então é importante que a gente esteja atento nessa fase, mas a principal fase que leva os pacientes a, a uma consulta é quando se chega próximo aos 40 anos. A partir de 40 anos, porque aí começa aquela questão do braço curto, né, ou é, da vista cansada, como se fala. Mas o termo que a gente usa é presbiopia. Então, independente da pessoa ter usado muito a visão, ter usado pouco a visão, todos terão essa, essa questão de foco sendo reduzido para perto. Uns mais, uns menos, por causa do grau que ela já tinha antes, que pode até compensar o problema, mas sempre vai se ter alguma questão nessa, nessa visão de perto. E a partir disso, a gente sempre aconselha, bom, uma vez ao ano, seria interessante. Né? Claro, a gente sempre, um ano, pode ser às vezes dois anos, se a pessoa tem uma boa saúde ocular, conversando com o médico. A partir dos 60 anos, que aí já começa a nossa terceira idade, o conselho é realmente, tem que ser, deve ser realmente uma vez ao ano para se detectar precocemente problemas, como a catarata. Doutor, uma vez a cirurgia realizada, tem o risco de essa pessoa voltar a, a desenvolver catarata? Como que é essa, essa relação do pós-operatório? É, essa também é uma questão que os pacientes trazem muito para o consultório, porque é, realmente, uma vez operado, retirado aquele cristalino que estava opacificado e colocado uma lente artificial no, no lugar, a catarata não volta. É, o conceito catarata é o embaçamento do nosso cristalino natural. Então, se tem uma lente agora artificial no lugar, essa catarata não volta. O que pode acontecer, e aí que as pessoas confundem um pouco, é um embaçamento que é ocasionado por células que vão, como se fosse uma cicatrização, pode acontecer células é, migrarem para trás dessa lente. E aí causar um efeito como se fosse uma catarata. Alguns chamam de catarata secundária, mas veja, isso não é uma catarata, é um embaçamento causado por uma alteração daquelas células do nosso olho que é, aderiram à lente. E isso pode ser tratado, mas não necessariamente com cirurgia, não é, aliás não existe uma cirurgia, mas existe a aplicação de laser, que é um laser que vai limpar, de certa forma, entre aspas, o limpar e vai retirar aquela, a, aquelas células de trás dessa lente. Então, mas a lente em si, ela não, ela não embaça. Né? O que acontece é, um, é uma cicatrização na região posterior da lente, e isso é feito um laser para se é, retornar à transparência. E é essa a confusão que as pessoas fazem. Então, não existe o surgimento de uma nova catarata. Mas independente de... de mesmo que a qualidade, após uma cirurgia de catarata, a qualidade visual esteja muito boa, a gente tem que lembrar que, bom... É um órgão um, é, muitos, muito complexo, né, com muitos tecidos nobres ali que precisam ser revisados. Você fez uma cirurgia, então você tem um olho que é, é mais sensível a algumas alterações, então você precisa sim fazer revisões, continuar as revisões após a cirurgia, mesmo que esteja enxergando bem. E não só pela, pela cirurgia de catarata, que foi realizada mas por outros fatores que o nosso olho pode apresentar com o passar dos anos. Então, mais uma vez a, a lembrança. Sim, toda a questão uh, de saúde ocular, ela é muito melhor resolvida quando previamente é diagnosticada. Se você deixar acontecer o problema para procurar um oftalmologista, é muito fácil que esse problema já esteja um, de, bem avançado e que o tratamento já não seja tão simples quanto teria sido se você tivesse procurado mais cedo. Doutor, para nós finalizar o nosso bate-papo... Me surgiu agora uma, uma dúvida. A, a catarata, ela pode desenvolver nos dois olhos ou apenas nu? É. É, é comum que o surgimento aconteça em fases, às vezes, diferentes de evolução, ou seja, surge de uma forma mais intensa num olho, isso a gente está falando dessa catarata senil, claro, porque se de repente for traumática, né, bateu o olho e gerou uma catarata, vai ser monocular. Mas a, a catarata senil, ela tem uma característica de evolução, como a gente estava falando, de envelhecimento natural dessa lente, então é natural que também aconteça nos dois olhos, mas em fases, às vezes, diferentes, é mais, é, é até bastante frequente que aconteça primeiro em um olho, em um olho e depois que vá acometer o segundo olho. Sr. Cláudio, foi um bate-papo muito interessante, muitas dúvidas, foi uma verdadeira consulta aí pra gente, <risos> agradecer a sua presença e deixar as portas abertas, o convite para a gente voltar numa nova oportunidade para falar sobre outros assuntos também. Eu que agradeço a oportunidade, estamos à disposição para novos encontros e novas, novas perguntas que vierem a, a ser é, levantadas. Tá certo, para você que nos acompanhou até aqui, o nosso muito obrigado, a gente volta a qualquer momento com mais entrevistas como essa ou aquela notícia sempre em primeira mão. Rio Mafra Mix, aqui você bem informado sempre.